Com certeza você já teve esse desejo de se tornar um investidor ou tem agora certeza, você tá já ouviu de falar sabe de na bolsa de valores está que você um começar a de 16, CPFs, com apenas apenas 35 reais investidores no mercado financeiro. Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, eu me chamo Márcio Guimarães, eu sou corretor de imóveis, eu sou investidor, sou trade, especialista em ajudar as pessoas a comprar o imóvel. Porra, mas se você é corretor, especialista em ajudar pessoas a comprar imóveis, se o seu é, canal aqui no YouTube fala de imóvel, ajudando pessoas a, a, a ser aprovada no financiamento, o que um investimento, o que se tornar um investidor, tem a ver com, com, o seu, com o assunto, com o conteúdo do canal? Bom, eu também me fiz essa pergunta e fui atrás de algumas outras pessoas e elas me disseram que tem tudo a ver já que eu também faço os meus investimentos ensinar pessoas a investir melhor o seu dinheiro para poder comprar aí o seu imóvel a fazer melhor um financiamento bom se você não sabe para você ter ser aprovado no financiamento quanto quanto melhor for a tua saúde financeira quanto mais garantias ou seja investimentos você tem mais você diz ao banco ou para aquela pessoa que você está pedindo dinheiro naquela né? pessoa que que eu falo pessoa jurídica, né a instituição bancária, que você tem condições de assumir aquela dívida. Mas aí você vai aprender ao decorrer de algum tempo, quando você começa a mudar o seu mindset, a sua forma de investir, você vai ver que você não vai querer, é, na verdade, pagar juros e sim receber por juros que é mais ou menos isso que eu faço sendo investidor. Fica comigo nesse vídeo porque eu quero te dar uma ideia. Não é de você perder o seu interesse em comprar um imóvel, não é nada disso, mas de você começar a investir mais, de você começar a ter mais dinheiro para que você possa realizar os seus sonhos, sim. Por exemplo, você tem um sonho. Eu tive um sonho de comprar uma uma motocicleta. É uma motocicleta muito mais clássica, mas foi um sonho. E ao invés de eu comprar e financiar e ficar pagando aí duas, três motocicletas, eu acabei é, investindo meu dinheiro, juntando um pouco mais e comprei ela à vista, né? Isso me trouxe uma garantia muito melhor, porque eu tive como negociar e comprar melhor. Quando você começa a trabalhar com dinheiro, você começa a perceber que você pode fazer o dinheiro trabalhar para você. E é justamente sobre isso que eu quero falar nesse vídeo, é te ensinar você começar a fazer os seus investimentos a partir aí de 35%, 40 50 reais o quanto você tem. Muitas pessoas acham que para se tornar um investidor, você precisa ganhar um, muito dinheiro, começar aí com 100, com 200, 500, 600, 1 milhão, nada disso. Você pode sim começar e praticamente muitas pessoas que eu conheço, né, e que eu já ouvi falar, começaram com muito pouquinho. Mas na verdade é de grão em grão que a galinha enche o papo. E é isso que eu quero mostrar para você, Antes de entrar mais detalhadamente neste assunto, o que você precisa saber antes de começar a investir o seu dinheiro é que você precisa ter um perfil de investidor ou investidora, tá? Existem vários tipos de investimentos. Eu vou deixar um vídeo que eu já fiz aqui no canal falando sobre, sobre renda fixa, renda variável, e para você entender um pouquinho e começar a entrar neste mundo, porque não é nada difícil, né? Eu conversei uma vez com uma colega minha, uma cliente minha, ela falou: Poxa, eu vejo vocês postando alguma coisa sobre investimento e tal, mas eu não sei absolutamente nada, eu acho muito difícil e não é. Eu sei que existem muitos. Outros canais tops aqui no YouTube, até no Instagram, que falam muito sobre investimentos. Eu até sigo esses canais, mas o que eu quero trazer para você aqui é uma linguagem um pouco mais, vamos dizer assim, igual o meu canal falando sobre o mercado imobiliário, um pouco mais direta entre eu e você, mais leiga, o mais simples possível, para te ajudar a começar nesse mundo de investimentos e lá na frente de algum de, depois de algum tempo você vai me agradecer por isso bom como eu disse existem vários perfis de investidores tá existe o perfil arrojado existe o perfil moderado existe o, vários vários perfis o que que acontece o perfil ele é a forma como você quer investir o seu dinheiro e a segurança que você quer ter com esse dinheiro, ou seja, eu tenho certeza que você quer começar a investir colocando 30 reais e tirar um milhão, na é verdade, mas se existisse essa possibilidade de você colocar 30 reais, 35 e perder e ganhar um milhão com certeza o risco de você perder esses 35 reais ele é 99,99 ,99 e por e 0,001 por cento de chance de você conseguir o um milhão entende quanto maior você quiser ganhar dinheiro a quantidade mais dinheiro você quiser o que, que vai acontecer você vai ter que ter um risco maior isso é, existem riscos, você, nós vamos falar sobre isso, não nesse vídeo, mas em outros vídeos que nós vamos estar tá fazendo aqui no canal, existem riscos e existem investimentos que você corre menos riscos, né, foi como eu falei sobre a renda fixa, onde você já sabe exatamente o quanto você vai ganhar no final daquele prazo que você deixou o dinheiro investido, porém, este valor, você vai ver que você vai receber por deixar o teu dinheiro aplicado investido, não é tão grande como se eu investir com um risco maior e no final do mesmo prazo eu posso ter duas, três, quatro, cinco, seis, cem vezes mais, tá? Então quando você começa a ser um investidor, você precisa saber qual é o seu perfil, tá, Guimarães? Mas como é que eu vou saber que perfil eu sou para que eu possa começar a investir? você vai investir você precisa fazer um cadastro e eu vou falar sobre isso no outro vídeo na semana que vem tá você vai fazer um cadastro nenhuma em numa em empresa que é para onde você vai enviar o seu dinheiro para você poder fazer as, os seus investimentos eu vou entrar mais em detalhe no vídeo da semana que vem tá quando você faz este cadastro existe ali várias perguntas que esta empresa faz para você e ela determina que tipo de perfil você é quando você está se cadastrando. Deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui para vocês. Eu não, não, não vou fazer nenhuma indicação de investimentos. O que eu vou fazer a partir é, de hoje, nos vídeos que eu vou estar apresentando, é mostrar aquilo que eu aprendi e aquilo que eu tenho feito para ganhar dinheiro no mercado financeiro não é indicação de investimento o risco é seu você precisa é, é com o seu perfil analisar que você vai aprender e aqui em alguns vídeos em outros vídeos que você vai começar a entrar nesse mundo vai começar a querer procurar começar a entender um pouco mais para fazer esses investimentos aí existem várias outras Prestadoras de serviços que você pode contratar, eu não sou patrocinada por nenhuma delas e você vai conseguir entender um pouco melhor qual é o melhor investimento para você. Não quero detalhar muito aqui para esse vídeo não ficar nem, não só muito longo, mas como um pouco que complicado. Eu quero fazer ele o mais fácil possível. Eu quero mostrar agora para você, aqui na tela do meu computador, onde você vai encontrar títulos e, e calma que você vai aprender nos outros vídeos como se cadastrar qual é uma das melhores, escolher a melhor operadora para você colocar o seu dinheiro como você vai colocar esse dinheiro como funciona o cadastro calma vão vir nos próximos vídeos aqui eu apenas vou mostrar o que é possível você investir com apenas R$35,00 reais e já começar a ter aí um a sua vida neste mundo que tem dado bastante resultado para as pessoas que entram, né, e sai, sabe fazer, sabe utilizar para colocar o seu dinheiro se você não sabe eu vou te revelar aqui um segredo no final do vídeo eu vou te revelar um segredo um detalhe que vai te assustar então fica comigo no vídeo aqui até o final porque eu tenho certeza que lá no final você vai se espantar quando eu mostrar e quando eu revelar esse segredo para você então vem aqui para a tela do meu computador que eu quero mostrar isso aqui para você vamos lá gente eu tô aqui na frente do meu computador você já deve estar tá vendo aqui a minha tela no vídeo de hoje eu não vou mostrar onde você vai se cadastrar como você vai fazer, isso vai ficar para um próximo vídeo, como eu já avisei. O que eu quero mostrar para você aqui é que é possível você começar a fazer os seus investimentos com esses. R$35,00. Então, aqui na tela do Tesouro Direto, é uma das possibilidades de você investir, tá? Que eu quero mostrar para você aqui. Eu vou entrar aqui nas opções. O mercado, nesse, nesse horário aqui, às 2 horas que estou tô gravando esse vídeo, está aberto. E aqui existem todos os títulos possíveis para você comprar é, dentro do Tesouro Direto. Ó, existe título que você pode começar a investir com 108, com 107... Prefixado com, eu falei 35, mas ó, com R$ 31,75, e centavos, 34 reais, com a inflação que é o IPCA com 59, com 41, esse aqui é você é o teu início, ou seja, você hoje pode estar aí com 10 reais no seu bolso, ou seja, receber o seu salário. Ao invés de você comprar uma pizza que custa lá 35, 40, 50, 100 reais, não sei qual pizza você vai estar tá comprando, você pode já inicialmente começar a fazer um investimento de R$31,00 aqui nesse título, ó, Tesouro Direto 2024, tá? Eu quero fazer uma simulação, quero mostrar aqui para você numa simulação o que isso vai fazer de diferença para você esses R$31,00 no final do mês. Ó, deixa eu entrar aqui em simular, tá vendo aqui, ó, esse título de R$31,00? Eu vou entrar aqui em ver detalhes e simular. Opa, já expirou, deixa eu entrar aqui de novo com a minha senha. Bom, entrar lá de novo, em investir, tá? Prefixado, R$31,00, ver detalhes e simular, tá aqui, gente, ó. Só a gente poder entender, ó, aqui é o título... O valor do título inteiro é R$793,90, é uma rentabilidade de 8.03 ao ano. Lembra, segura aí que eu tenho um segredo para te contar no final deste vídeo, tá? O valor mínimo a investir é R$31,75. Data de vencimento, ou seja, você vai colocar esse título lá. Se você deixar até o dia 1 do 7 de 2024, esse título vai ter uma correção de 8.03 ao ano. Óbvio que você vai todo mês fazer aportes, que é isso que eu quero simular aqui para você, tá? E qual que é a vantagem aqui do Tesouro Direto? Aqui você pode colocar esses teu teus teu teus teu teus R$1.000, teu R$2.000, teus, teus reais ele tem um rendimento por ano e você pode tirar este valor, ele vai entrar na tua conta, tá? Depois de, de, de um dia, ou seja, se você tirar hoje, vai ter a liquidação no dia, no dia posterior, ele já vai estar na sua conta. Você está vendo aqui que existe um, cobrança de imposto de renda? Existe 22 reais 22,50% de imposto de renda a 15. Quanto mais tempo você deixa esse título, menos imposto você paga no valor que você vai receber de rentabilidade do, desse, desse título, tá bom? Então, vamos fazer aqui uma simulação, tá? Deixa eu fazer aqui uma simulação é, legal aqui. De do de todo deixa eu ver aqui o anos não quero ano eu quero fazer aqui uma simulação quanto eu quero investir hoje então vamos dizer que você tem apenas 35 para começar a investir hoje aqui você pode fazer uma simulação legal você pode ter mil reais para começar hoje e você vai fazer um aporte todo mês de 35 reais você pode ter apenas 35 reais para você começar hoje e você vai fazer um aporte de 100 reais por mês né se fala pô, mas eu quero é, fazer um aporte maior você você vai fazer aqui uma simulação. Tá, será que você consegue colocar 100 reais para começar a investir hoje? Um aporte e o aporte vai de 35 reais. Você começar a fazer um aporte de pelo menos 100 reais por mês. Será que isso é possível? Se você quer ter um, uma previsão e aumentar os rendimentos, vamos ver o que, que vai acontecer aqui durante este período. Bom, aqui ele vai fazer uma, uma, uma comparação. Tá? daquilo que você vai estar tá investindo Olha que legal se você investir sem reais agora e todo mês você colocar sem reais a soma de você você tivesse guardando isso no teu colchão dentro de casa ali a probabilidade obviamente de você gastar é muito maior porque ele tá ali na tua mão você teria 3.700 reais tá se você tiver investindo nesse título que eu fiz aqui por acaso não é nenhuma indicação é apenas para você ter uma ideia você vai ter 4.163 com olha a diferença deste valor para este valor nós estamos falando de apenas 100 reais por mês. Esse valor, ele fica muito maior, muito melhor, quando você começa a reinvestir todo o seu dinheiro aqui ele já te dá no resultado estimado ó, o valor exatamente que você teria investido quanto que você gastaria de imposto de renda a taxa que seria cobrada de você da instituição da B3 e o valor líquido que você teria na mão ou seja dentro de casa você teria 3.700 e agora você tem mais ou menos três quatrocentos reais a mais para deixar o seu título até 2024 poxa Guimarães mas é muito pouco 400 reais se eu tivesse investido em outra coisa será que não seria melhor Sim, aqui é você já sabe exatamente quanto você vai receber lembra que eu falei no início desse vídeo que se você tem uma um perfil onde você quer colocar o seu dinheiro e quer ter a segurança de ganhar muito mais do que a inflação e você ter um dinheiro melhor lá na frente Existem, existem pessoas que preferem fazer investimentos assim, existem a diversificação, eu já falei isso em alguns vídeos aqui no canal, e posso voltar a comentar. E aqui você consegue a fazer uma, uma brincadeira, você consegue voltar aqui, ó e você consegue fazer outras... Por exemplo, na, na Selic. Será que se eu começar, então, aqui, Guimarães, na, na Selic, eu faço um pouco mais? Entra aqui no simulador. Quanto que eu quero investir hoje? Bom, eu vou colocar, Guimarães, mil reais hoje que eu tenho na minha poupança. E todo mês eu vou colocar lá 150 reais que eu consigo e, é, juntar. Quanto que eu vou ter isso lá no final do tempo? Ó, se você estiver se colocando esse no teu colchão, reais Se você estiver fazendo a aplicação, você vai ter aqui R$7.000,00. 400 já com todos os descontos, tá vendo? Tem títulos que não tem cobrança da B3, ou seja, 7.400 e pouco. Ou seja, você tem aqui praticamente quase mil reais a mais no final, lá no, no setembro de 2024, que não é muito distante. E aqui, gente, é isso que eu queria conversar com você aqui, ó existem as cobrando as, as, as comparações se você tivesse deixado na poupança quanto que você estaria rendendo tá aqui 7.200 e pouco e se eu aplicasse no CDB eu já falei isso no vídeo lá na LCI na LCA em fundos tá tudo aqui você consegue fazer uma análise de realmente qual será o seu melhor investimento lembra do segredo que eu falei para você que ia contar no final desse vídeo deixa eu revelar aqui para você mas antes eu quero pedir para você que se você vai gosta desse tipo de assunto clica aqui embaixo no like em gostei do vídeo, clica em se inscrever no canal, aciona o sininho para que o YouTube possa te mandar as notificações quando eu postar vídeos novos. Dessa forma você me ajuda a entender que este assunto é relevante, ajuda o YouTube a entender que o assunto é relevante e vai indicar para outras pessoas também. Então vamos lá para o segredo sem enrolação. Gente, o segredo que eu quero revelar para você é que quando, como eu trabalho com clientes na compra de imóveis, muitas pessoas que eu tenho conversado têm falado que têm deixado dinheiro na poupança para investir em imóveis, certo? Eu tenho visto que... Por que, que as pessoas têm deixado dinheiro na poupança? Porque, na verdade, quando se fala em outros tipos de investimentos, as pessoas, não, como não entendem... Acha a poupança o melhor investimento porque é aquilo que você entende. Porque você sabe que teu dinheiro tá ali, você sabe que você tem um cartão, você pode sacar e você vai estar tá com o dinheiro a todo momento, você não precisa compreender nada. Só que se você hoje deixa mil reais na tua poupança durante um ano, a inflação ela come esse dinheiro e às vezes ele rende muito menos do que a inflação. Resumindo, se você tem 100 reais investido na poupança em 1 de janeiro, a dia 31 de dezembro, o que você compra com aqueles 100 reais no dia 1 de, de, de janeiro, você não compra se você tivesse aplicado na poupança, retirar aquele dinheiro lá no final, dia 31 de dezembro, e for comprar as mesmas coisas, você não consegue comprar. Por isso que você aprender a investir, fica comigo neste canal aqui, nós vamos estar falando diretamente, muito mais fácil. Eu vou mostrar para você que é fácil. Fácil você investir e você consegue ter o teu dinheiro acima da inflação. Você precisa entender um pouco mais de dinheiro. Eu não sou, como eu disse, nenhum especialista formado em economia, apesar de estou querendo fazer uma segunda graduação, uma graduação em economia para ter muito mais conhecimento ainda, mas tudo aquilo que eu aprendi, eu aprendi ouvindo pessoas, buscando informação, recebendo dinheiro, aplicando dinheiro, errando, perdendo, colocando, e é isso que eu quero contribuir com você, se você quiser, então você já sabe, me ajuda, coloca aí o seu like, se inscreve no canal e aciona o sininho para que você possa me ajudar. E o que eu quero revelar para você é isso, a poupança hoje da Caixa, Santander, Banco do Brasil, é hoje um dos piores lugares onde você pode deixar o teu dinheiro. Se prepara que nos próximos vídeos, eu quero mostrar pra você como você se cadastra no, no Tesouro Direto, onde você vai mandar o teu dinheiro, como você manda dinheiro, como você faz esse perfil pra você começar. Fica ligado no vídeo aí que vai ter bastante coisa legal. Eu tenho certeza que eu vou estar tá te ajudando a ser uma pessoa financeira melhor, assim como eu estou usando, porque, gente, eu já fui muito, quem me conheceu e me conhece, sabe que eu já fui muito quebrado, e graças a Deus, não sou rico, mas tenho começado a manter a minha vida financeira mais legal, se existe essa palavra, tá bom? Então, vou ficando por aqui, gente, fica comigo na semana que vem, nós vamos falar um pouco mais sobre as empresas, para onde você vai mandar o seu dinheiro, e como você vai começar a fazer os seus investimentos. Um abraço, te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.